Oi, oi, oi, Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a fantasia do Chaves. Essa aqui, ó, que o Stark está modelando, né, Stark? Né, viver? Então nós vamos estar fazendo essa fantasia hoje aqui no canal. É a nossa terceira e última fantasia da gincana do grupo temático, né? A gincana de carnaval do grupo temático com a turminha do Chaves. Então nós vamos estar fazendo a nossa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 Roda a nossa vinheta aí Bora, meu povo, fazer o nosso chaves, então Elástico, tá? A gente vai precisar, tá? Elástico desse fino aqui Sarja, tá? Pra fazer a calça então, bolso você vai cortar duas vezes e a calça uma vez dobrada, tá? Suede pra fazer o nosso suspensório, quatro vezes, tá? Quatro vezes dobrado, tá? Malha pra fazer a nossa camisa, tá? Malha caneladinha que eu tô usando, mas você pode usar malha PV ou malha que você tiver aí, listrada, tá? Então, costa uma vez dobrado, frente uma vez dobrado, a gente vai pegar um filete de quatro mesmo, Eu vou usar a mesma malha aqui, mas vocês podem estar usando do ribana, ribaninha, tá? Aqui, a minha malha, ela é canelada, então, ela tem uma elasticidade, tá? Eu vou... a ah, tem quatro centímetros de largura, tá? Pra gente tá colocando a nossa cava da, das patinhas, cava das mangas, que eu falo, e no decote, tá bom? E o nosso bonezinho, nosso bonezinho eu tô fazendo de textoline, Tá? Testoline. Então, a aba você vai cortar duas vezes no testoline e uma vez no metalacê, ok? Essa é aquela parte, a lapela que fica do lado do chapéuzinho. Quatro vezes testoline, tá? Aqui ele tá usando xadrez, tá, gente? Xadrez com verde. Ah, o bonezinho, você vai cortar uma vez no metalacê e uma vez no testoline, tá? Aqui é dobrado até aqui. Aqui você vai cortar, tá? Até aqui você corta, aqui é dobrado Ó, Dobra e aqui é cortado, tá? E esse aqui é o nosso filete, filete de amarração, tá? Ele tem três de largura aqui, tá? E comprimento ele tem 60, tá bom? Então, são esses materiais que a gente vai usar Bora lá fazer a nossa peça então Vamos começar com a nossa calça, Tá? Vamos pegar o nosso bolso Vamos fazer a bainha do nosso bolso aqui A do bolso feito, vamos pegar a nossa calça aqui. Vamos, com ela dobrada assim, tá? Você vai colocar um bolso aqui. Colocar o alfinete. E do outro lado, você já coloca na mesma altura aqui, tá? Que daí não tem erro. E já coloca o alfinete também. Faz um pique aqui no meio, que depois você vai precisar, tá? Já faz o pique. Então, tá aqui os nossos bolsos, vamos pregar os nossos bolsos aqui, ok? Dobrar aqui pra dentro e vamos pregando ele aqui. Mesma coisa com o outro Já fizemos o bolso, vamos fazer a bainha das nossas calças aqui, tá? Ó, dobramos aqui. Mesma coisa aqui, tá? Dobramos aqui. Aqui, vamos fechar aqui os lados aqui da nossa calça, tá? Não vamos até o overlock, então, vamos cortar aqui, tá? Cortar o excesso. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Vamos pegar o lado aqui. Então, vamos dar overlock vamos cortar o excesso. Aí. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar a nossa camisa agora. nosso suspensório pegar a parte das costas da camisa vamos pegar o nosso suspensório e vamos passar uma costura de fora a fora aqui no nosso suspensório Pra gente tá virando a peça, tá? Bora lá Que a gente vai virar essa peça aqui, tá? Então, aqui virado, gente, ó, vamos pegar a nossa parte das costas aqui. E daí, você vai ajeitar aqui, tá? Ó. Essa parte tem que ficar reta, né? Essa parte aqui é reta. Coloca um alfinete. E daí, você vai saber que essa parte aqui é reta. Ok? Então, essa parte é reta. E essa outra parte aqui, você coloca com a costura pra baixo, tá, gente? Pra dar um acabamento melhor. Ela tem que vir mais pra cá, tá? Essa parte ali é reta. Você colocou aqui. Ela tá reta. Essa aqui, ela tem que vir caindo pra cá, tá? Você coloca aqui, você corta dobrado, fecha ela tudo, pra depois de fazer esse procedimento, pra você saber certinho... Qual parte tem que ficar maior? Aí, é aqui, você dá um, uma dobra aqui, né? para ela ficar com a costura, com essa costura aqui para baixo. Senão, vai ficar. Aí, você firma aqui com o alfinete ali. Você já sabe que ali vai o teu suspensório. Aqui. Aqui, e aqui em cima, você coloca aqui, no ombro, aqui, aqui embaixo, né, não deixar transido, deixar bem retinho, e aqui, ok? É isso aí. Aí, agora a gente vai passar uma costura aqui pra segurar bem, tá bom? Se você não quiser passar a costura, quiser deixar assim, eu acho mais bonito deixar assim solto, que daí dá impressão de suspensório mesmo. Então, eu só passo uma costurinha até aqui e uma aqui, uma aqui só pra segurar na hora de pregar a peça, ok? Mas fica a critério de vocês, tá bom? Bora fazer essa. Bora costurar aqui então. Tá. Agora vamos pegar a frente E vamos pegar um ombro, tá? menor, maior, joga sempre pra cava, tá, gente? Tá, um ombro pregado. Vamos pegar a nossa parte aqui, ribaninha ou ribana, né, o que vocês tiverem aí, e vamos pregar o decote aqui, tá? Passar a costura aqui. Uma leve puxada, não precisa puxar muito, tá? Vamos rebater essa costura, tá? Jogar a costura aqui pra baixo e rebater, porque a gente não vai na overlock. Vai fazer a peça toda aqui. Mas, se você quiser ir na overlock, fique à vontade, tá? assim, agora vamos fechar o outro ombro ribana com ribana aqui ficou maior, deixa sobrar a cava da manga cortar o excesso, que a gente não vai na overlock agora vamos colocar a ribana na cava da manga dobramos no meio, aqui e aqui. A gente pega e vai passando a costura e dá para não pegar o... o suspensório. Esse é o nosso terceiro e último molde para gincana, tá, gente. Terceiro e último molde para nossa gincana com a turminha dos gatos, lá do grupo temático. Vou postar o vídeo hoje lá. E amanhã, eu posto o um molde. E depois de amanhã, dia 6, a gente já tem a ganhadora. E, a, e também será o dia. Do nosso sorteio Do nosso kit Lá do site Outro lado agora Aqui vamos rebater a costura também, tá? lado, joga a costura aqui pra baixo, aqui, e passa uma outra costura aqui. Ficou assim. Agora, vamos medir aqui o meio das nossas costas, tá? Aqui certinho. Vamos fazer um pique aqui, tá? Fizemos o um pique ali das nossas costas. Agora, vamos... Pegar a nossa calça, tá? Pique da nossa calça ali. Pique com pique aqui. Vamos pregar a nossa calça aqui, tá? Na nossa camisa. Vamos colocar pique com pique aqui. Colocar um alfinete. E vamos pregar a nossa calça aqui. Calça. Direito, direito, tá? excesso aqui e vamos rebater a costura da mesma forma que a gente fez ali naquelas peças, tá? ficou assim agora a gente vai rebater a nossa costura aqui, tá? da mesma forma que a gente fez a gente joga pra cima aqui Abençoar tá ok. E passa a costura aqui. fechar um lado aqui costura com costura, ribana com ribana ali e aqui até aqui vai a nossa a nossa frente, tá? Ó. passar uma costura Vamos tirar o excesso, porque nós não vamos na overlock, como vocês já sabem. Se eu fosse na overlock, passava uma costura aqui pronto. Tá? Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o nosso elástico, tá? A gente vai pegar o nosso elástico. E vamos passar o nosso elástico por tudo, Tá? Desde aqui, ó, desde aqui, desde aqui da calça, a gente vai vir passando o elástico aqui e vai pegar aqui na frente, terminar aqui na frente, tá? Passar o elástico daqui até aqui, tá? Bora lá, então. Elástico no avesso, tá, gente? Sempre começa a pregar o elástico pelo avesso tá? Então, pela frente aqui, tá? Vamos pegar aqui da frente, vou começar aqui na frente e vamos vir passando por tudo, terminar aqui, tá? Bora lá. Deixa o um pedacinho de elástico pra fora pra ficar mais fácil de você rebater depois. Você pode tá pregando o elástico e rebatendo nas zigue tá? Tá? Não precisa puxar muito para não ficar desconfortável para o nosso bebê de quatro pau. Até aqui, tá? Eu deixo um pedaço do elástico aqui, sempre. Deixo um pedaço porque fica mais fácil de rebater. Ó, deixo sempre um pedaço assim, fica mais fácil de rebater. Agora, vamos rebater o nosso elástico, tá? Vamos pegar aqui o elástico e virar ele aqui, ó. E vir fazendo, passando a costura aqui. Se você tiver zigue-zague, você já passa zigue-zague aqui, tá? Aí, fica melhor. Então, bora lá. Por isso que eu deixo um pouco maior, porque daí, quando eu desço o pezinho, eu não machuco meu, meu dedo. Aí, agora, é só ir virando aqui, passando a costura. É só ir virando. Tem que puxar daí, tá? Aqui, colocado elástico, a gente vai fechar o, o outro lado aqui, tá? Ó, ribana com ribana aqui, costura com costura ali, e elástico com elástico aqui embaixo, ó, tá? Como eu disse, eu trouxe peças fáceis pra vocês nessa gincana, tá, gente? São peças lindinhas e fáceis, tá? Não quis trazer coisa muito difícil. Aqui a gente vai cortar o excesso para dar um acabamento menor, tá? Que a gente não vai na overlock, então, a gente corta fora esses elásticos aqui e corta aqui o excesso aqui. E tá pronta a nossa peça Se você quiser fazer na overlock, fique à vontade, tá? A gente vai virar a nossa peça cortar os fios a nossa peça tá pronta, tá? assim assim é a nossa peça ok? vocês estão vendo que, é, que tá grande, né? é que é pro meu estar que é ele que vai modelar essa peça então tem que ser grandona mesmo Ficou assim, agora vamos fazer o chapéuzinho o bonezinho, tá? Bora lá, vamos começar com a aba aba avesso com avesso, tá? Colocamos o metalacê assim em cima das duas abas e vamos passar uma costura aqui embaixo, aqui, deixando só em cima pra gente virar a peça, tá? o excesso se você não tiver metalacê, você pode estar usando o EVA, tá? aqui a gente vai virar, tá? a nossa peça viramos, vamos passar uma costura aqui, presspontando, e passamos uma costura de segurança aqui em cima tá bom? Aqui a gente junta, vê onde é o meio e faz um pique Sempre trabalhando com pique, tá? Ali, reserva Vamos pegar a nossa lapela aqui também Avesso com avesso, direito com direito, vamos passar na costura aqui Deixar só em cima pra gente tá virando Mesma coisa com a outra, tá? Passando uma costura aqui. Passando uma costura aqui, segurando. Não gosto de a ah, tá prespontando essa peça aqui, tá? Mas, se você quiser para fique à vontade. Vamos pegar o nosso boné agora. Esse molde aqui, tá? Então, aqui na lapela. Então, aqui nessa pence aqui a gente vai passar uma costura, tá? Assim, mesma coisa aqui, tá? Assim. Vamos pegar... Fazer a nossa... O nosso pique aqui. Pegar a nosso, nossa aba. Colocar pique com pique aqui. Nossa aba. E vamos pregar a nossa aba. O segredo é... Você começar do pique, tá? E respeitar as curvaturas, tá? Mesma coisa do outro lado. Começa do pique e respeita as curvaturas. Ok. Agora vamos. Pegar o nosso. Nossa lapela aqui, desse lado aqui, ó. Esse lado aqui na aba. E esse lado aqui pra cá. Desse lado aqui, tá? Esse bico aqui você coloca na aba. E aqui você coloca pra cá, ó. Tá? Vai pegar aqui. E o restante em cima da aba. Tá? Bico maior aqui, aqui bico menor e aqui bico maior, então, assim Tá? Vamos dizer que ficasse, ia ficar assim, então, a gente vai colocar aqui, ó, bico menor aqui, bico maior aqui Ok? Bora lá, então Deixa eu colocar um alfinete aqui já Nah Agora, joga tudo pra cima de novo, direito, metalacê direito, direito com direito aqui, a gente vai passar uma costura em tudo aqui no metalacê, vai deixar só em cima pra gente virar, tá? Tá? a lapela e o e a aba tudo bem pra dentro pra não costurar junto tá se o bonezinho é pequeno você não precisa fazer essa costura aqui você passa a filete daí tá daí você não vai conseguir virar né tamanho então, é três Tamanho 2 com dificuldade você consegue virar, mas tamanho 1, um, por exemplo, 0, RN nem pensar, né? Aí você já vai ter dificuldade pra virar. Esse aqui é um tamanho 6, né? Então ele já é maiorzinho, já. Então aqui a gente vai fazer pique, tá? Feito o pique, a gente vai virar a nossa peça, tá? Virada a nossa peça, a gente vai despontar e passar uma costura de segurança aqui em cima, tá? Espontado Agora a gente vai Pegar o nosso filete Na ponta aqui a gente vai passar Um acabamento Dobrar uma vez pra dentro Outra vez pra dentro aqui E dobrar no meio E vamos passar uma costura aqui De dez a quinze centímetros, tá mais ou menos, aqui a gente já começa a colocar o nosso chapéu aqui. Ó, a gente vai colocar começar aqui da ponta tá. Colocar aqui, tocar dois dedos e vamos pegar aqui essa parte aqui. aqui. Dois dedos E já pegar essa parte aqui E aqui Dobrar pra dentro Pra dar acabamento E aqui acabamos o nosso bonezinho, então, aqui tá a nossa peça, e aqui o nosso bonezinho acabado rapidinho, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que essa peça aqui é a última peça da nossa gincana com a turminha do Chaves. Gincana do carnaval lá do grupo temático com a turminha do Chaves. Já fizemos a Chiquinha, fizemos o Kiko e agora o Chaves. Então, gente, primeiro apostar a peça pronta aí, mostrando detalhes, né? Mostrando a, a peça assim, assim, tá? Primeiro a postar a peça pronta aí, o videozinho, a foto com a marca d'água A gente estará enviando a modelagem completa dessa fantasia para você, tá bom? Então, bora lá, bora fazer a peça aí, tá bom, gente? Então, é isso, gente, por hoje é só Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então, bora fazer muitas roupas pet Bora trabalhar aí, bora fazer fantasia, bora fazer muitas peças pet. Eu amo muito vocês. Então, fico com Deus. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijos. Fico com Deus. Tchau.